Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando depois ou boa tarde para quem está assistindo hoje, dia 11 de março de 2022, esse, mais essa edição do Som e Movimento, é, que está sendo, na verdade, pré-gravada. Por isso que vocês podem observar que, embora, como sempre, é de nosso hábito aqui, todas as cores... Né, das identificações estejam em branco porque sexta-feira a gente na verdade está gravando antes por isso que a gente também não está de branco porque senão Jorge Lampa e eu estaríamos de branco por ser é sexta-feira e é, hoje a gente começa mais uma, uma um sonho em movimento com a presença do meu querido Jorge Lampa que é a pessoa que está presente em toda essa trajetória que faz é, fazer chegar a esse programa aqui da Live de Sonho em Movimento. Hoje eu estou meio titubeante, mas vamos lá. Hum. É, vamos pegar e botar logo a vinheta, porque senão eu vou me atrapalhar mais ainda e é capaz até de eu trocar a vinheta. Vamos lá. <música> A bonita a gente, sempre, a gente sempre ambiciona a fazer tudo direitinho, né? mas aí chega na hora... Mas eu sempre começo lembrando disso, que eu acho que é muito importante sempre lembrar, que esse é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lugar em que eu e Jorge Lampa temos o prazer e a subida honra de trabalhar né? e a alegria de trabalhar, né? porque o Jorge, que está aqui comigo, é um dos maiores entusiastas que eu conheço desse centro, é uma pessoa assim de um entusiasmo excepcional. O Jorge, inclusive, estava lá no, no momento inicial de tudo, né? no sentido de que não é que ele estava lá no começo do Secult, mas o Jorge é uma das primeiras pessoas que eu encontrei, e logo que ele chegou, eu estava chegando meio junto, a gente chegou na mesma turma, né, Jorge? Acho que, acho que eu cheguei um pouco antes. Sei, você chegou um pouco antes. É, mas no dia é. 27 de abril, quando eu fui lá é, assinar minha posse, você já estava lá, é verdade, e... você já estava lá com, com a galera de música. Mas aí, tempos depois, teve uma primeira manifestação na, nossa na frente do Teatro do Nakano. E aí eu vou botar aqui, eu faço questão de mostrar quando foi que a gente tocou primeiro. Porque aí a gente já começou. Né, a amizade já com, com, com o picolé aí, tocando Zabumba, né? eu tocando Triângulo e o Jorge já apresentando o seu repertório. Depois tem uma outra foto que eu não consegui achar aqui, que, que é a foto daquela, daquele São João da gente, lá no, é, no Stella Muti, né? que era naquele outro colégio. Ah, sim. Corredor lá no fundo. Atrás né? da igreja. Atrás da igreja, que a gente também, da Igreja da Purificação, que a gente também. Fez o São João, aí começou a rota dos São Joões, teve um São João, inclusive, de 2019, né? antes da pandemia, que foi aquela festa de São João, acho que foi de 2019, que foi uma, foi um, uma tremenda festa, foi o dia que levei bateria. Foi um... Terminou, para vocês terem uma ideia, terminou é, já mais tarde... O pessoal, a moçadinha toda do curso, tocando Legião Urbana, lembra disso? Não sei se você estava nessa história. Eu acho é, que nesse foi, fim. Eu nesse fim você verdade. não devia estar, mas enfim, é, rolou de tudo, assim, tocaram Raul, né? Fazendo dizer que não toca. Foi. Um e Raul. foi uma, uma noitada fabulosa. Foi, foi. E aí, assim, desde então, assim, sempre nas épocas de São João. O Jorge, eu tenho vários amigos que são Jorge, o Jorge é um dos amigos, uhum. cavaleiros de Jorge, que sempre puxa essas coisas. E ele, além de tudo, também coordena... Deixa eu dar a ficha aqui, né, Jorge? Opa. Ele coordena o nosso, a nossa licenciatura em Música EAD, ensino à Distância. Então, você, por exemplo, que está assistindo esse programa e que está é, em outro estado do Brasil e pensa de repente em fazer licenciatura em Música Popular EAD, existe. Eu estou aqui com o coordenador, ele vai falar depois um pouquinho sobre isso. E também ele é, é, é coordenador do projeto de extensão, que é Clube da Canção, que é um projeto também que eu adoro, que eu já participei diversas vezes. A gente já trouxe lá o Edivaldo Santana uma vez né, para o Clube da, da Canção e tudo. Enfim, é, é, é um. O é um, um, Jorge é um, um, uma corrida, né? um corre dentro do, do, do Secucci é, bem forte. Jorge, muito, muito obrigado por ter vindo, muito, muito bem-vindo aqui a, ao Sonho em Movimento. Eu queria que você começasse é, contando para a gente como foi aquelas coisas assim bem óbvias, né? Vou deixar aqui um banner para lembrar para as pessoas os dias. Sempre é bom lembrar e lembrar também assim, aproveitar, fazer aquela ladainha de todo youtuber, né? Se quem não se inscreveu no canal, se inscrever no canal, clicar no sininho, dar ok e, e fazer comentários e dar um like para gente, porque embora a gente já tenha atingido o primeiro K, né? Mas a gente ainda Olha. precisa ir muito longe, né? Tá bem, tá bem no comecinho aí. Então, Jorge, eu queria começar é, perguntando para você sobre essa história de você como violeiro, porque hum. eu já te conheci dessa forma, e com, essa, com toda essa construção né, do Jorge Lampa, né, dessa personagem que você, que você constrói constantemente e que é muito inspirada na cultura popular e, sobretudo, na cultura popular nordestina. A gente estava falando antes, você nasceu no Mato Grosso, que criou-se no, no, no estado de São Paulo, mas você tem essa, essa, esse passeio pela cultura popular. Então, conte um pouquinho aí dessa história, de como você se tornou violeiro e professor de viola também, né? de violão e de tudo mais. Ô, Lúcio, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar tá aqui tá cheio de assunto. a gente cheio de assuntos, né? Porque você está falando dos cursos e a pro, o próprio nome, né? Da, da, da programação, Live de Som em Movimento. Eu lembro da gente muito. Na construção de um outro curso muito querido, muito acalentado, que é a Lia, né? a Licenciatura é. Interdisciplinar em Artes, que também tem uma versão EAD, mas enfim, para eu não perder o foco. Que, foi, da minha arte. E que é? foi a origem, inclusive, dessa, dessa live de sonho em movimento, porque originalmente era uma disciplina chamada Oficina de Sonho em Movimento, que ia dar, né? e que acabou virando, é, no meu caso, né? ela não virou, ela continua lá, Oficina de Sonho em continua. Movimento, mas é, eu puxei, né? um caminho para cá, para fazer isso aqui. Mas diga, desculpe. E uma outra coisa muito bacana que você trouxe naquele momento, eu não quero me sair, não, nem me perder, mas uhum. também depois a gente volta nesse assunto, que foi uhum. a ideia de um conceito, né, de uma ideia, de um modo de ver as coisas, que era o conceito de interartes, né? uhum. que a gente fala lá de Lia, mas que, na verdade, é da música, é do secult é de tudo. Então, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, porque eu não isso. quero fugir do, do que você propôs inicialmente. Só para fazer esse agradecimento, para celebrar também essa convivência da gente, uhum. lembrando desse momento, é, do, do, do clube da canção, eu tava eu devo até ter imagem aqui, depois eu, eu compartilho contigo. Mas de uma apresentação que a gente fez do clube, você tocando bateria também, e, e, o, e, o, é, e as, é, vários colegas cantando, é, e as professoras também, a, a Tati, apresentando, uhum. fazendo comentários. Mas, enfim, são lembranças e deixa eu voltar na pergunta que você fez. Ô, Lúcio, tem uma coisa aqui para mim, como você falou, é, eu nasci, olha só, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meus pais são de Minas, né? E na época, em 1961, que foi quando eu nasci, já faz um tempinho, né? Então, naquela época, ele foi transferido para trabalhar em Campo Grande. Morava em Minas, aqui na região de... Aqui, ó, eu estou na Bahia, mas o coração está lá, por isso que eu falo aqui. Uhum. Então, o coração fica voando para lá e para cá. E eles são da região do, do, do sudoeste de Minas. Uma região bonita, muito perto da Serra da Canastra, muito perto do sim, Rio Grande. Aquilo é lindo. Sim, é eu lindo. conheço. Então, ali, a cidade de Passos, onde meu pai é originário, minha mãe de São, é, do Carmo do Rio Claro, eu ia falar São Sebastião do Paraíso, são meus irmãos. E eu, com aquela coisa, foi poxa vida... Carmo do Rio Claro não é Carmo de Minas, não, né? Porque não, tem Carmo, é Carmo... E... Vários carnos lá, eu é. É... Eu tem acho que o Carmo, de Carmo de Minas é Fluminense é, no estado do Rio, que é o Carmo Fluminense, que é a terra de. de onde onde de nasceu o Desmonte, Desmonte né? É. né? Depois tem Carmo de Minas, e esse é outro Carmo. É, tem Carmópolis, tem um bocado é. de Carmo aí. E, e, mas lá é Carmo do Rio Claro, é a terra do Gabriel Vilela, diretor de, de teatro, né? Que trabalha muito em São Paulo, trabalhava, enfim. Atento uhum. também, que eu, não, que eu não tenho contato com o trabalho dele, mas ele uhum. é de lá. O Carmo é uma cidade pequenininha, Passos também, não é? Gigante, mas um pouco mais. Enfim e nessa época meu, meu, meus pais se transferiram para lá né para Campo Grande que na época era uma fronteira do Brasil né hoje é. já é um sei lá <risos> uma, eu um tinha um metrópole. professor de geografia que falava que para esses lados né Cujar, é. Campo Grande que era roça e que lá para cima era era Faroeste né assim uma coisa pois é tinha, assim, na essa época imagem, né de um negócio muito difícil né na época ainda não era era um estado só, né? Mato Grosso, não tinha se separado em Mato Isso. Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso. Eles contam, meus pais contavam, eu muito bebezinho, né? Vim de lá muito bebezinho, então não lembro, não tenho memória dessa época. Hum. Eles falam que não havia luz elétrica. E meu pai conta é. umas histórias, assim, de Piracema de Dourado no Rio Coxim, sabe? De natureza, uma natureza exuberante, que acho que, infelizmente, foi muito vilipendiada, é assim. Mas, é enfim... É. E de lá a gente vai para São Paulo. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque São Paulo, para mim, tem um monte... Quer ver a minha história, né? o estado de São Paulo. Morei muito tempo na capital, depois morei em Ribeirão Preto, estudei e morei em Campinas, morei na Baixada Santista, basicamente nesses lugares aí, antes de vir para Santo Amaro, todos no estado de São Paulo. Indo para Minas, passear, ver a família, praticamente morando lá durante as férias, aquelas coisas. Então, eu, eu tenho essa coisa para mim, assim, muito... Já tive um momento de falar, poxa vida, as minhas raízes. E aí hum. elas são errantes mesmo, né? E acho que tem, tem essa. Cada pessoa tem a sua história e a minha é essa. Até depois, se, sei lá, tem uma canção aí que, se a gente for cantar. Não, ela... a gente vai, vai vai cantar. É. Uma vez eu entrevistei quando, é. com a saudosa Jerusa Pires Ferreira, que foi minha professora, é. a gente entrevistou o Paçoca. Pô, então, que eu estou lembrando. Né? Porque essas entrevistas, assim, é, um, é, é muito legal entrevistar violeiro, porque sempre tem a, o acompanhamento Uma... musical. Né? E eu vou ah, fazer que questão boa. que Oba. você também o faça. Mas siga lá. Mas essa canção, até só lembrar esse verso, depois a gente volta ainda, que diz é. se de fato o cidadão é, mais do que planta ou boiada, é dentro do coração que as suas raízes estão fincadas. E é bem o meu caso, assim, né? É, não ter essa relação física, tenho mais com São Paulo e tal, mas. Acabo que sou um, um, um cara de raízes errantes mesmo. Uhum. Mas em São Paulo, Lúcio, eu lembro muito, assim, em várias ocasiões, da cultura nordestina é, chegar com muita força. Sim. Com muita força ao e, mesmo, ao mesmo tempo, naquela cidade que a gente conhece, né? e a gente sabe, inclusive, que tem uma série de, de questões de preconceito, de exclusão. Então, ao mesmo tempo, que é, é uma cidade nordestina, São Paulo é um estado Totalmente. nordestino? Totalmente. É. É a segunda é, a maior comunidade nordestina fora do Nordeste. Fora do é no Nordeste, Nordeste, né? Depois, morando na Baixada, foi a oportunidade também de conviver, por exemplo, em, em, com Vicente de Carvalho. A gente tocava muito, fazia algumas festas, né? Forró, uhum. tem uma festa grande, maravilhosa lá. É um uhum. forró imenso, Estou esquecendo o nome agora, mas era é, feito em Vicente de Carvalho, que é Guarujá, mas uhum. é um bairro né? retirado de Guarujá, com a presença nordestina muito grande. Cubatão que é uma cidade ali da região da Baixada, e também, por conta dessa migração, que foram situações econômicas de, de privação, de exploração, mas essa população está em São Paulo, né? e essa cultura está lá. Eu falo sempre disso. E eu, eu, de certa forma, tinha acesso a isso lá. Claro, é a cultura das pessoas que foram para lá, construir suas vidas, etc. Mas isso tinha, eu, eu lembro de uma época, Lúcia, deve também ter essa lembrança, da gente ver muito repente no centro de São Paulo, Opa! Do lado de São Bento, vira e mexe eu fazer umas excursões para o centro de São Paulo para ouvir é. só. Depois isso por causa do eu, som... Eu tenho muita lembrança disso no Rio de Janeiro, porque nos é. primeiros 20 anos meus, assim, de adulto, eu passei no Rio de Janeiro, né? Então ah. tinha uma dupla de coco de embolada, que eram duas mulheres que, como sempre acontece com as duplas de coco, elas se xingavam mutuamente, né? Uma é, que... E elas eram irmãs gêmeas, isso é que é mais louco. E uma falava que a uma mãe. Uma fala da mãe da, mãe da, da outra, né? Sendo irmã, né? Sua mãe tem um nariz torto, e manca de uma perna, e não sei o quê, que são coisas, às vezes, assim, pavorosas, né? Que é, chega no ponto. Que seriam é, consideradas de mau gosto, né? E, e politicamente incorretos, eram, era Aquilo vinha num jorro, né? Eu conheci, tive a sorte de conhecer isso e de. É, saber, né, porque é, passei algumas vezes pela Feira de São Cristal, saber de Caju e Castanha, dessas, hum. dessas figuras assim, que andaram circulando pelo Rio de Janeiro também, porque houve um tempo que essas duplas fizeram esse trajeto. Né, iam para São Paulo, por causa das gravadoras ali na, na Sé, né, que tinha, ainda tem, eu acho, até hoje, né, tinha umas gravadoras ali que gravavam esses discos populares, e iam para o Rio de Janeiro, onde tinha muito bom. É, movimento de praça, né? Em é. São Paulo isso é um pouco mais reduzido, porque as pessoas se, se fecham nas, nas suas casas. Mas, né? mas sim. Depois quando eu fui a São Paulo eu vi isso muitas vezes, principalmente na Praça da Sé, né? Que é o, é, o grande fim. ponto de encontro disso dos, dos cantadores e tal. Eu lembro que a gente, enfim, tinha essa, essa coisa. Enfim, tinha muita música de rua, né? Isso é. acabou se perdendo um pouco, acho que por causa até das, enfim, de uma série de coisas aí da vida social da gente, da sonorização das lojas, tal. Mas eu lembro que era um barato, era uma viagem sonora, né? e para o centro, você via aqueles músicos, uhum. que tocavam... Enfim, às vezes eu, eu lembro de um músico tocando com latas de água, sabe? Ele... Isso é um negócio assim, como é que eu posso dizer, sei lá, performático, né? Gente Sim. tocando com folha e muita dupla de, de, de repente, embolada, de repente de viola e tal. E aqueles forros imensos, né? Patativa... O Asa Branca, que são grandes centros de reunião da população nordestina em São Paulo, para dançar forró. O Centro de Traduções Nordestinas, que é no bairro do Limão. É Mas isso, você concorda que isso, durante muito tempo, foi uma coisa que, que se processava dentro da comunidade nordestina? né sim, Aí vem uma geração ligeiramente posterior à nossa, que é a geração sim. do Fábio Leão, que, aliás, esteve aqui. Eu Vou deixar um card aqui, justamente, do, da, da passagem dele aqui. Né, pelo canal, o Fabião esteve aqui e o Fabião me contava sempre que ele, já nos, na idade, nos 20 anos dele, na idade e... adulta dele, ele costumava ir direto para o forró, já ali na, na, em Pinheiro, e... né, Henrique Pinheiro, né é. naquela região ali. Ou seja, é, é quando o, o, o bumerangue do Chico Science chegou né, em São Paulo, e, e lá pelo meio dos anos 90 e virou pela vez a cidade. Então, aquela Exatamente. música que antes era objeto de tanto preconceito passou a ser a música que uma certa elite estudantil passou a curtir, frequentar, e, e aí o forró estourou né, é. em São Paulo. Né? O que passou a se chamar, de certa forma, né? eu comecei uma vez com o Paulinho, ele disse que um movimento muito parecido aconteceu em Belo Horizonte, mas uhum. lá em São Paulo teve muito essa coisa de denominar esse forró, esse movimento de forró universitário. Forró universitário, Porque exatamente. o que, que acontecia? Tinha. Oh, meu Deus, eu estou às vezes com a cabeça meio dando um. Mas você lembra de um forró grande que tinha ali em Pinheiros, que tinha, tinha o. o KVA, da EMA, mas tinha o Projeto Equilíbrio. O Projeto Equilíbrio. Projeto Equilíbrio. É. Imenso. Que, que também foi depois, passou. Foi KVA também, foi vários. KVA, vezes, é, é. Ali é. no Largo da Batata, né? E Que isso. é um uma enclave nordestino ali. Ali, bem bem são, lembrado é, do que é. é o final, é o, é. é o baixio das terras que eram originalmente do pai do Oswaldo Andrade, que aquilo tudo era dele, né? Era é aquele, aquela colina, né? Do, do Cerqueira César que chamava que e que é o bairro de Pinheiros hoje. Né? Então naqueles baixios era onde ficava concentrada a população nordestina que não podia morar no lugar seco, né? Tinha que morar no, no... Nicolau Sevichenko conta essas histórias, né? Do ah. pessoal que tinha que ficar né, nos baixos da cidade, porque São Paulo é uma montanha, Nas né? As várzeas, né? né? Nas várzeas que eram os lugares que não davam, mas era o lugar que o povo podia viver. Então, mas nesse é caso um... bem lembrado, foi ótimo você lembrar, porque era um movimento também que ao mesmo tempo começou a atrair, por isso forró universitário e essa proximidade da USP, né? Que assim você uhum. atravessava a ponte ali e já estava na, na USP, no campo, nesse campus imenso da USP. Mas era isso. um polo também de atração dessa é como você disse, da geração do Fábio. Isso foi, anos... 90. Isso foi anos 80 para 90, né? É, exatamente. É, 90, sim. Mas, Agora, é... você cria da USP. Você estudou na USP ou na Unicamp? Eu estudei nas duas, porque é. eu, eu fiz biologia na USP, olha isso. Oh. <risos> mas, mas foi bom porque, enfim, na verdade, eu comecei a estudar em Ribeirão Preto. Hum. Quando eu morava em Ribeirão Preto, eu entrei na, no curso de biologia lá. E foi de lá, foi de lá, enfim, era um péssimo aluno de biologia... E acabei tentando ir para dar continuidade indo para São Paulo. né? Então, fiz lá em Ribeirão e fiz na USP de São Paulo também. Mas acabou que a biologia, eu... Ah, muito menino, né? Enfim, uhum. me organizei assim, cognitivamente. Depois, já mais orientado, assim, se oriente, rapaz, uhum. eu fui fazer a música na Unicamp, que foi muito legal também. Foi muito legal porque foi o primeiro curso de música popular, né, Lúcio? Isso é outra ah. coisa notável, assim. A Unicamp, uhum. e em 89, eu entrei em 90, uhum. mas em 89 a Unicamp abriu a primeira turma, do primeiro curso de música popular no Brasil. Oh. Então, isso é uma coisa que às vezes até se discute, eu já ouvi opiniões dizendo, ah, mas para que curso de música popular? Para uhum. o seguinte, para permitir que uma pessoa como eu entrasse para permitir que uma pessoa que toca viola caipira entrasse, para permitir que um saxofonista de jazz ou uma saxofonista de jazz entrasse. Porque até então você chegava nos cursos de música, ditos de música, mas que esconde uma grande questão aí que, assim, não, não é de música, é de um determinado tipo de música, né? E isso criava uma exclusão para quem não praticava esse determinado tipo de música, que era principalmente a música de concerto, né? Uhum. O um instrumento. Ou, ou regência, mas você acaba tendo até alguns constrangimentos. A gente tinha muitos é, exames de aptidão. Sim. Então, se você chegasse com um violão em alguns, <risos> será remetido para aquela cena do século XIX, né? Eu, até anterior. Mas, enfim, do, do, do Memória de Sargento de Milícias, onde o sujeito chega com um violão e ele é tratado como malandro. Ótimo, que honra. Né? Mas. Na não... última. Na última live que teve aqui, que veio o DJ Alquimix, que é o, o, o é. meu ex-aluno, Michel, que é dono da fábrica Vinil Brasil, né? e, e do, do selo Vinil Brasil, que acabou de lançar, aliás, um, um disco do, do, do, da banda de, de Pífano de Caruaru. Olha, que legal. É, maravilhoso, um disco maravilhoso. E ele estava falando da Universidade Livre de Música, que eu acho que já é um uma espécie de resultado disso, né? Sim, da, da, dessa, uma cria, um, um fruto desse processo, né? E ele sim. entrou na música por esse caminho, que já é uma coisa assim que não tinha, não tinha exigências iniciais na entrada, né? Que você não precisava fazer prova específica, era um negócio. Era lá na oficina Oswaldo de Andrade, na época de ouro daquilo lá, né? Exato. E a gente estava conversando sobre isso. Eu estou aqui anotando também para botar o card do, do, da entrevista. Ah, legal. Ali. Não, e que e... permitia essas desses né, ingressos, dessas vocações, dessas carreiras, tal, porque até então elas ficavam meio é, impossibilitadas né, de estar ou na universidade ou no curso da oficina da, da, da Universidade Livre, que no, na ocasião acho que era um curso... Ou no nível de, de ensino médio, mas era um curso muito interessante, né? E ainda é, não sei como é que está hoje, mas eu lembro que depois foi tendo algumas alterações. Foi... Ele entrou no, logo no início, né? Porque o Tom Jobim é. era o reitor. Tom Jobim foi, é. foi, foi uma espécie é. de, de como é, reitor, né? É. O, o, o, Patrono, um reitor honorário Patrono. Né, da é. coisa. Uhum. Mas era um projeto muito legal também. A, a gente tinha. Nem sei, Lúcio, desculpe a é minha ignorância, mas nem sei em que pé que está. Mas, por exemplo, um é, outro, é, muito também também legal, é legal, legal da, da Sinfônica, né? Uhum. que era uma... aquilo que a gente buscava, assim, como artista, como musicista, quer dizer, que você pudesse ter campos variados de experimentação, então não necessariamente uma orquestra que precisasse ser só de um tipo de repertório, então a gente tinha a Jazz Sinfônica, o Ciro Pereira, olha para você ver, que era o grande arranjador da Jazz Sinfônica, era professor da Unicamp, então a gente tinha um time, assim, de gente fabulosa, sabe, foi... Muito legal, foi muito legal. É, eu estava perguntando da USP para você, hum. porque, assim, muitas vezes a gente trabalhando junto, você trouxe aquela bibliografia, Luiz Tatia, questão da canção, sim, sim. você trouxe, é, como se diz, é, Zé Miguel Visnik né? Toda, toda essa... E aí eu achei que é, eu ficava sempre com essa impressão de que você também um pouco cria dessa, desse pessoal que também se notabilizou nesse momento. Quer dizer, claro, estavam todos sim. aí, mas. Durante os anos 80, é, o, o Tati estava muito voltado para o grupo rumo, para aquele projeto e tal, e aí depois isso foi caminhando junto com a atividade acadêmica dele, mas o principal da produção dele, é, como teórico e tal, vai se desenvolver dos anos 80 para diante, justamente mais ou menos na época que você está se referindo. Né? Quer dizer, eu pois acho é. que foi um quadro formador também. Né? Não, mas ali é assim, é interessante isso, né, Lúcio? Não querendo entrar muito nesse detalhe, pra, é. pra, enfim. Não, não, não pega... Mas é, eles são professores da Fefeleche, né? Eles não são professores da música. Eu não sim, quero sim. também... <risos> para porque... não parecer que USP, Unicamp e Música... Mas, na verdade, assim, é. falando aqui, isso, claro, é... quando eu prestei vestibular, eu nem prestei ECA, USP. Que eu sabia hum. que um cara que tocava violão, que tocava samba, que cantava, né? Que isso nessa hierarquia aí de, de, de... Enfim, de valoração da, da, da atividade musical até na Unicamp também tinha uma coisa meio assim sabe que quem uhum. era cantor, é cantor e, e não era é, diretamente instrumentista né solista do seu instrumento uhum. tem uma coisa mas na USP era um na ECA USP né na música uhum. Eca. era ventilado para nós como uma coisa assim meio que olha vocês aí de, de música popular nem nem passem na porta é. porque... Mas o, o, o Viznik o, o Tati são influências desde então, assim. Porque quando o Visnik lançou o som e o sentido, aquilo foi uma espécie de revolução para a gente que mexia foi. com música, né? Foi um livro maravilhoso, um livro que abriu a cabeça, abriu caminhos, abriu possibilidades de pensar. Porque justamente é um livro muito pautado pela diversidade, né? Ele vai falar de Stravinsky, mas vai falar do, do, de baile, do gamelão, e vai falar do, dos cantadores e tal, com uma perspectiva maravilhosa. E o, e o Tati, bom que você lembrou também, porque é meio que o patrono do que eu de certa forma, eu tenho praticado mais, que é o estudo da canção. né? Para mim, assim, é, eu, eu, eu busco muito o, o estudo pelas duas maneiras de interpretar. Eu fico sempre fazendo essa propaganda aí. A interpretação analítica, a interpretação é, do comentário, da, do entendimento, e a interpretação de cantar também, e, as, e fazer com que as duas se, se alimentem. Né? Então, são, eles foram muito, Lúcio, porque é isso que eu te falei, na época eu fazia biologia, então eu estava meio <risos> tocando é violão. Logo. Mas, mas logo em seguida teve uma coisa que aconteceu na USP mesmo, antes da Unicamp, que foi muito importante para mim, que eu entrei no coral da USP. E ah. eu frequentava uns grupos muito legais, muito ventilados também, que estavam trabalhando com uma coisa bacana na época, que era o coral cênico. Que era uhum. aquele coral que, além de cantar, se movimentava. Tinha um, tem um diretor, tem até hoje, né e na época ele trabalhava muito com a gente, que era o Reinaldo Puebla, o hum. Puebla, se não me engano é argentino. Eu creio que é argentino, mas enfim, é o argentino, o chileno, o uruguaio, mas acho que é argentino. E o Puebla ele tinha essa perspectiva. Depois dirigiu vários grupos assim cênicamente de, de, de fazer a movimentação, Isso para mim também foi muito formador, porque foi uma coisa que eu peguei meio que falei, não, eu quero cantar e quero <risos> me mexer, né? Andar para lá e para cá e falar um texto e enfim, se for possível essas coisas. Então esse coral foi muito. Então, acho que aí, bacana o que você falou, porque foi... aí a gente bebia muito nas uhum. coisas que não só e eles escreviam, principalmente Tati e Visnik, mas nas coisas que eles faziam, super bem lembrado, principalmente o Tati na época, né? Que o Visnik é um, ele, ele passou a ser mais presente, mais atuante, um pouquinho depois. Naquela uhum. época o Tati estava muito junto com o grupo uhum. rumo. Né? No Com a promoção enfim. de uma ideia de canção que, que, enfim, toda a vanguarda paulistana tem essa história né Promoção hum. de uma ideia de canção Que pudesse ter, ao mesmo tempo, a experimentação E, ao mesmo tempo, o elemento fundamental da canção Que, de resto, já existia na canção de outros artistas especialmente, né de outras formas né? Porque, no final das contas, você vê que os, os primeiros trabalhos que ele depois deixa de lado ao seu Valença tem muito essa característica Sim. também, né? E assim por diante, quer dizer, durante muito tempo, né? Na obra do Caetano Veloso se encontra isso, na, hora, na obra do Chico Buarque aqui e ali, mas encontra também, Sim. quer dizer. Então, tem um, é, eu eu eu me lembro de pessoas falarem é, em São Paulo mesmo da sofisticação da canção popular. Né? E, e é por isso que eu, no, no dia 27 de abril de 2016, quando eu cheguei, Opa. uma das coisas que me entusiasmava quando eu vi vocês falando lá no, no palco do Dona Cano sobre o curso, eu disse assim: poxa, finalmente vai ter esse curso onde você possa, possa discutir essas coisas, quer dizer, essa, esse, essa tremenda coisa sofisticada que é hum. o cancioneiro brasileiro e como a gente construiu, inclusive, toda uma poética que vale, inclusive, para a própria. Para a própria literatura brasileira, uma poética ligada à música popular. Uhum. Acredite você ou não, mas um dos primeiros cursos que eu fiz, logo que eu entrei na Faculdade de Letras, em 1979, foi um curso com um cara que tinha, um professor que tinha, depois eu nunca mais soube dele, lá do Rio de Janeiro, chamava Castelar de Carvalho. Olha, ele andou escrevendo umas coisas sobre essa educação. E era um curso sobre, as canso... sobre canções, sobre letras de música. Né, que ele dava no Real Gabinete Português de Leitura, imagina. Olha aqui, Como... da... Aqueles bem bonitões, aquela leitura é, bonita. Né? Exatamente, toda amorista e tal. E ele, ele deu um curso lá sobre a canção popular. Ele que tinha legal. uma voz assim, minha enfanhosa. E, e, e, mas era, era muito assim, para quem estava chegando, era, essa, era, isso fazia parte do conjunto de novidades da época, começo dos anos uhum. 80. né? Quando, uhum. quando veio essa coisa toda da multimídia, da mistura de linguagens, isso vinha junto com a abertura e tudo isso. Tinha esse Sim. entusiasmo, finalmente, essa essa forma tão sofisticada que é a canção popular no Brasil, né, que é muitas vezes muito mais sofisticada que muitas canções populares europeias, né, que já perderam muito da característica medieval dela, já se, se desgrudaram essa canção popular no Brasil, essa forma extremamente sofisticada que gerou coisas extraordinárias, ela passou a ser tratada do jeito que merecia, né? Sim. como uma expressão sofisticada da cultura. Né? É. Então, isso é o que me entusiasmou é. ao ver que isso estava presente aqui. E aqui, juntando com todo esse universo baiano. Né? Mas você já estava ligado, né? por exemplo, na Bahia, você faz capoeira, né, e, e você é um é quase um, um baiano também, porque você fica, é, você é, mora em Santo Amaro Eu devo dizer que o, o, o Jorge Lampa, é um dos poucos professores nossos que moram mesmo na cidade do Campos, tem muitos professores que não moram lá. Eu moro em Cachoeira, né? Pô, 40 Eu quilômetros, vendo. não é tão longe. Mas, é, e você é muito enfronhado na cultura, você, o Mati, essas pessoas que são muito enfronhadas na cultura do recôncavo. E você já tinha essa história com isso, quando você estava fazendo essa, essas, esses cursos e tal? Você já tinha esse tocado do samba de roda dessas coisas todas? De, de certa forma. Nisso? Assim, do que é mais específico aqui, que a hora que a gente chega, a gente toma aquele. Né? Uhum. Aquele banho, assim, aquela balde bom de água na cabeça, assim, porque uhum. é caudaloso mesmo, né? Eu não tinha, enfim, não tinha porque acabei tendo aqui. Eu tive, é engraçado, Lúcio. Eu lembro claramente, assim, de uma, de uma experiência, porque assim, eu tinha aula com o Fernando Faro, né, lá na Unicamp. Sim, ele era nosso professor de, de História da Música Popular Brasileira. Você que sei, coisa. Eu tava, eu tava aqui, a gente que uhum. a gente também é, é bom falar, cara, as pessoas que estão ouvindo. Fernando Faro era um produtor. É né? simplesmente Artista, Oi! É simplesmente o cara que, que, <risos> que fez o programa Ensaio, né? Que Exatamente. Maior, maior antologia existente da música popular Exato. brasileira em televisionada. Assim, é um negócio que todo mundo. Quem não foi entrevistado no, no, no ensaio se sente assim. Se roi de inveja de quem foi, né? Porque realmente você é. entrou ali, é, você entrou para o. Pro... Ele, ele faz um papel um pouco semelhante ao Museu da Imagem do Som, né? Ele tem Exato, depoimento é, ali é, de uma é. riqueza muito grande, né? E ele Esse tinha toda uma, uma, uma linguagem própria, né? A Exato, iluminação, é. É uma coisa até que. Fazer as perguntas em off, não é como é, off, é. Uma traqueando aqui, né? Fazer a pergunta em off, o cara ficava. Tem aqui no YouTube, viu, gente? Eu vou botar aqui um... Tem, um, tem, um, tem. Não, não, não um sei se no site do... do Sesc tem, mas no YouTube tem várias... Ele, tem, acho que tem vários um, ensaios, eu vou botar muitas um Muitas coisas aqui. interessantes, com várias E, e ele, ele fazia pergunta em off, né? Você não é. havia perdido, então o cara ficava esperando assim, e aí falava. Tem um muito lindo, agora falando isso, eu lembrei daquele, daquele sambista baiano... Que fez, é, que fez um samba, que fez um sucesso tremendo nos anos, nos anos 70. O muro afunda é, no mar. É, Na, eu acho que é um trio, eu devo até ter aqui, mas, mas acho que são três sambistas: o Batatinha... Isso. E, e, meu Deus, como é que é o nome Edivaldo, desse sambista? É o nome. É, Edivaldo, alguma coisa. Eu sempre esqueço o nome dele. Vamos mas fazer é uma um música. fabuloso sambista. É, não, os programas. É um fabuloso. Eram... E essa. Fideraldo essa... Gentil. É, é isso. Isso. Lideraldo Gentil. Ele Viva tem um Google, coisa no, coisa agora. ensaio. Eu vou pegar até aqui já vou deixar na, na agulha para depois botar esse link para o pessoal ver o que vale a pena. É. Esse cara é. Não, todo. os programas dele é. são clássicos, né? E assim, tem, tem é isso que você falou: tem Elis, tem Gonzaguinha. Até engraçado, só parênteses também. Uhum. A gente, eu vou, mas depois eu volto. Quando passou o filme do, do Gonzagão e do Gonzaguinha, uhum. é, como é que chama? Enfim, de pai para filho, né? Agora não lembro. Mas uhum. aquele filme eu adoro, achei lindo. assim uhum. E eu lembro da interpretação do ator que é Júlio, não lembro o sobrenome dele mas é Júlio alguma coisa, um ator fabuloso aí de cinema, que, que é um cara maravilhoso. E eu lembro que na época eu olhava assim e falava, não, ficou muito legal. Ele canta né, no filme, você vê que é uma cena que, que é ele cantando. porque O que você vê é som direto, ele está na beira de uma lagoa. Eu falava, não, mas ele não, não, eu não sei, tem alguma coisa aí que... Eu estou achando que não parece muito o Gonzaguinha, por causa da minha memória. Aí eu fui ver o programa de, de Fernando Faro, né, o ensaio. e falava, caramba, é mesmo, eu que não tinha lembrado o jeito do, do, do toda né a corporeidade dele é de um excelente ator e o Gonzaguinha então fui nessa fonte aí que é que é muito hum. engraçado tem isso que você falou também a gente só ouvia a resposta né Lúcio tava lá a pessoa conversando vamos supor que eu tô conversando com você aqui é silêncio e de repente eu respondo não Lúcio realmente a USP tá aqui é. tinha umas coisas muito raramente você fala, o que será que ele perguntou? O <risos> dele sobre o Tim Maia, por exemplo, é, é. muito incrível, né? O, o programa sobre o Tim Maia, o ensaio, deixa eu pegar aqui, o ensaio, já vou botar aqui para o pessoal. E o Tim é tá? a figura, né, um Luz? Ele... O Tim é sensacional, porque é, ele, o, o Tim é, tem, fez vários, ele, não, ele fez mais de um ensaio, né? E ele tinha intimidade com ah. o Faro, né? E, e num desses ensaios mais antigos ele tá ele, ele botou a câmera mais perto porque ele depois quis fazer com banda assim, com iluminação e tal meio perverteu a, a coisa do, do a proposta do mas dos primeiros tem uns mais antigos em que aparece você vê os poros né o fato tinha uma coisa genial câmera... de botar a câmera grudada no né ele fechava luz, a câmera né? na cara do com uma luz só, né? É. Tem um do Paulinho da Viola também, que é muito massa, São nesse mesmo estilo, né? Elisa, Elisa né? é, é uma é. coisa impressionante. Eu lembro de uma coisa, é. vou voltar lá, para onde a gente saiu, que era a aula do Faro na Unicamp. Mas eu lembro de outra coisa impressionante também, Lúcio, que é assim, hum. por onde de Regina, né? Primeiro que naquela época as pessoas fumando no estúdio, cantando. Isso, é. e o Frank Sinatra, né? gravando uhum. e tal, até... O cigarro do lado, assim, mas a Elis tem uma uhum. coisa que ela tá falando, e de repente ela começa a cantar e a banda entra. Ou seja, é denotativo de um ouvido que aquela mulher tinha, porque normalmente você que está cantando, você fala, maestro lá maior, o maestro te dá é. um acorde você... Ela não, ela, ela dá no o tom. tom. Elisa, ela já sai, sei lá que música que era, talvez atrás da porta, aquela maravilha que ela canta como ninguém, né? Mas ela sai cantando, aí César entra, a banda entra e fala, nossa, o que, que é isso? É. Que computador, né? Então, é mais eu, uma vez também. Eu, eu maratonei, que o acervo da Elisa está sendo posto no YouTube, né? E eu ah, maratonei sim. outro dia umas coisas da Elisa, eu fiquei até de madrugada, assim, completamente hipnotizado por ela, né? Porque é uma ela coisa é... assim. É, é muito estranho porque é um negócio e ela cantava, por exemplo pra... isso para dar uma dica para o pessoal aí para quem gosta de cantar e tudo ela cantava olhando, olhando para a câmera, é, o tempo é. todo como se estivesse cantando para você é um negócio assustador assim parece ela, que ela está dialogando é. com você e é naquele tom né quer dizer ninguém consegue imitar a Elis por isso porque ela era mais do que era uma cantora extraordinária, com uma extensão fabulosa, com uma afinação incrível, e, além disso, com uma interpretação perfeita, né? absolutamente é. perfeita. Né? É Praticamente a, é uma, uma atriz do canto, assim. É, né? exatamente. É a libertana, né? É. Mas duas... deixa eu voltar lá que era quando. E aí você tinha aula com o Faro. A gente era com o cara, era uma maravilha. E uma das, dessas aulas, esse começo da Unicamp até hoje é muito bom, mas nosso começo é, tinha umas coisas muito, né? De, de lembrar com, com coração e com, com a alma, assim. E uma dessas era a aula do far Eu lembro que numa aula... Ele era, e ele tinha isso também, que era engraçado, porque ele era o cara que pegava o telefone, né? Na época não se usava muito celular, nós estamos falando em 90, 91. Acho que até já tinha, mas não era tão comum assim. Mas ele ligava para o Chico, ligava para o Vinícius, acho que já tinha falecido, mas não, vou ligar para o Chico Buarque para a gente almoçar amanhã. Tá? Falei, nossa senhora... Mas ele, no meio dessa coisa toda, ele botou um dia um disco de aboios, de vavá Marculino, como é que é? Um disco clássico também desses, de aboio. Eu ouvi aquilo e falei, cara, o que, que é isso? Aquele jeito de cantar, sabe? Aquela afinação que o Fábio Leão, mais uma vez, estamos citando ele aqui, ele com a nossa querida pesquisadora Angela Lunin, lá do, do, da UFBA, né? Escreveram aí um, um artigo, enfim, vários textos, mostrando para a gente como, o que a gente ouve. Como é que esses cantadores, como é que os pifes também, que são tocados uhum. lá no Pernambuco, lá, vários, eles têm uma afinação da terça híbrida chamada, até uma terça que não é nem maior nem menor, é né? um intervalo musical muito próprio dessas culturas nossas aqui. E aquilo quando eu ouvi, nem, enfim, nem tinha uma identificação técnica assim. Uhum. É um canta capela, né? No máximo é acompanhado com alguns sinos, assim, desse sino de vácuo sencero, né? Sim, sim. Sim. E deixa eu ver se até só tem um aqui, só uhum. para lembrar. Mas aí, o... aquele disco está dando minha atenção. Eu pedi para lembrar para o pro professor. É, se você tivesse aí um sino, seria legal eu que tenho. eu podia dar, dar eu um pendurado exemplo. Eu já vou lembrar Pega também. Aí. Porque com o exemplo fica muito mais interessante. é isso, uma que... coisa que, que, é, que é realmente incrível, assim, que vale a pena... Aproveita que a gente vai poder editar, né? E aí faz Odei aqui. Eu não sei onde foi parar, achei que estava nessa minha mala aqui de para musicais. Eu sei dessa sua mala aqui. É, essa aqui também. Daqui a pouco a gente acha. Vou lembrar do canto, que era aquela coisa, né? É! Eu nasci no meu setão do Nordeste Brasileiro. Um, vibrato, uma coisa bonita, assim. Uhum. Vivo na lida de gado, na mata e no tabuleiro. E tenho a felicidade na profissão de vaqueiro. Aquele canto, aquele negócio, eu tipo, falei, cara, até hoje eu acho que foi alguma coisa assim que chamou, né? E chama mais, me chama ainda para ir para o Sertão, que é do Sertão, né? Não é, é do, do Sertão, é. Enfim, lugar do, do agreste, do semiárido. E eu pedi, falei, professor, eu posso gravar? Era um, era um Vinis ainda, né? Que a gente usava muito naquela época, e fita cassete. E ele falou, hum. não, tá bom, eu vou deixar o disco com o um funcionário lá, muito querido também. Acho que era Luciano o nome dele. É, e aí você, ele grava para você, você dá uma fita. Eu gravei, ficava ouvindo aquilo até furar, né? Então, acho que isso foi uma coisa que começou, que a gente estava falando dessa coisa, de como é que é essa São Paulo nordestina, uhum. como é que é a sonoridade da sanfona, os toques de zabumba, aquele triângulo que eu achava um barato, Falei, não, que legal. Então, eu, eu fiquei muito fascinado com isso. E ainda dentro da Unicamp, a gente teve um movimento de fazer uma banda, chamava-se Jambêndola. então você vê até que está por aí também. Mas essa banda era uma banda de, de, de instrumentistas ali, todos alunos da Unicamp, né? Eu e mais quatro colegas, um quinteto. O e instrumento a gente... que você estudou na Unicamp foi violão mesmo. Eu estudei voz. Na verdade, Não eu tive aula com uma professora fabulosa, uma, uma mestra, monstro de, de, de tudo que se pensar de interpretação. Uma brasileira acabou se radicando nos Estados Unidos, a Luciana Souza. Uhum. A Luciana, que é filha de um, de um casal da Bossa Nova, né? o, o Walter Souza, acho que é Walter Souza, eles eram dono daquele Donos, ela conviveu com o Emeto, com essa turma, eles, o Walter era dono do Som da Gente, um é, estúdio que tá. gravava do bom e do melhor em São Paulo. Né? Uhum. Então, a Luciana, muito jovem ainda, ingressou como professora na Unicamp, ela tinha vindo dos Estados Unidos, então já estava também com essa bagagem toda de... Improvisação vocal, de, de, de percussão vocal, mas muito da improvisação, ela é uma grande improvisadora, né? aquela uhum. linhagem lá do, do Bob McFerrin e de um cara que é um mestre dela também, que é o Bob Stoloff. Uhum. Mas muito brasileira. Então, ela, ela até hoje, mesmo estando radicada lá e canta, jazz, e canta tudo, mas não perdeu essa, esse pé na bossa nova, esse pé no, no baiano e tudo, né? De sorte e... que quando você, então, chegou aqui, você já tinha toda essa esse conhecimento do, dessas coisas, mas só faltava o impacto da vivência disso. Você já tinha vindo outras vezes no Recôncavo, não? Tinha vontade, né? <risos> já tinha vindo no Recôncavo, uhum. não tinha vindo. tinha vindo para Salvador, para o Nordeste uhum. e ouvido tudo isso, né? O som da capoeira também, porque essa sonoridade ela tem muito isso. Você se encanta mesmo, né? Porque são coisas é. que, que estão fora do, do, do, do berimbau, o berimbau, né? mesmo que, que é muito tocado no Brasil todo hoje. A capoeira está tá espalhada pelo, pelo Brasil uhum. como um todo. Mas essa coisa do berimbau, esses cantos, o pife, uhum. que a gente ouvia também um pouco, com a banda de pife de Caruaru, que, que se radicou em São Paulo. Né? Então, é isso que eu digo, é uma São Paulo que, quando você sai em busca desses, dessas referências, dessas fontes, tem muita cultura nordestina. O, o Teatro Brincante também trazia muita coisa para a gente, com o Antônio Nóbrega, o jeito dele... Fazer música, dele, uhum. é, enfim, convidar pessoas. Eu lembro que foi o que me deu essa vontade de, de, de fazer, principalmente forró, né? Uhum. A gente criou uma banda de um forró meio eletrônico, né? foi muito engraçado, enfim, dentro de uma história aí. Que era um forró de baixo, bateria, guitarra e teclado. E eu tocava triângulo, uhum. tocava esses sinos, tocava essa percussão de mão, assim. Ah, daí Mas, é que é... vem a tua história com a percussão também, né? É, comecei. Eu gostava muito, né? Achava. Ficava naquela posição meio assim de. Ah, não tinha muito. Eu tocava violão de nylon, então o violão de nylon uhum. naquele meio. Tinha um amigo guitarrista do Pedrace, que é um... uma fera também. É um músico do interior de São Paulo, Caba, né? Então o Caba... Pierskaba tem toda aquela carga do, da música caipira, tal mas um guitarrista, Sim. fã de Jimi Hendrix, tal, e o, o grupo muito bacana, Zé Negro, baixista, que é um, um, um músico que está muito ativo na, produzindo coisas até hoje, Marcelo Éfrio, um grande baterista, o Rogério Rochelitz, tecladista, também fantástico, depois o João Ebeta, que entrou como guitarrista na banda, depois quando a gente gravou. Então a gente tinha essa vontade também, porque o que acontecia, né, Lúcio? A gente estava num curso de música popular na Unicamp e acontecia um pouco o que acaba acontecendo em alguns cursos, que a galera ficava o dia inteiro tocando jazz. A gente falava, cara, adoro jazz, acho maravilhoso. E não tem nada contra. A gente quer né? tocar outra coisa. A gente quer. Ah, e aí a gente, então vamos tocar forró. E aí a gente também teve esse movimento de começar a ouvir, né? Os mestres, Dominguinhos, Gonzagão a banda de pife a coisa mais ligada às tradições enfim com e Dominguinho estão super ligados mas mais fora da indústria fonográfica um pouco enfim e tentando construir esse negócio aí foi né aí foi aí eu, eu virei então Ainda agora e... eu acho que é o momento certo de você contar é, contar cantando né a história é através da da, do, da viagem do caminho né como foi esse caminho Deixa eu pegar uma... Deixa eu só... Porque você falou Paçoca, eu lembrei de uma música que eu preciso tirar ainda. Uhum. Vou voltar até antes, vou voltar ainda biograficamente na minha casa, minha mãe de Minas Gerais, as histórias do Mato Grosso. E esses dias eu lembrei dessa canção aqui, bem, bem caipira, que é isso aqui. Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças da meia volta Senta na beira da praia E o cuitelinho não gosta Que o botão de rosa caia ia, ia. Quando eu vim da minha terra despedida para Eu entrei no Mato Grosso e dei em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas ia, ia. A tua saudade corta tá feito aço da navaia. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem água que até as vistas se atrapalha. Tem essa outra estrofe aqui que a Mônica Salmazo trouxe depois, né? disse que que um eu ouvi dizer tudo de uma história de que uma pessoa falou olha eu conheço mais estrofes dessa música enfim essa aqui vou botar vou pegar o teu retrato vou botar numa medalha com um vestidinho branco e um laço de cambraia vou pendurar no meu peito é onde o coração trabalha. Ia, ia. Então esse cuitelinho aí, pra mim, tem a ver com a início caipira do negócio, Minas Gerais, vai pro Mato Grosso. Chega em São Paulo e vira forró, né? Deixa eu lembrar aqui um.. Peraí. É que eu tô com esse violão aqui, tô ainda adaptando com ele. Mas tem essa coisa aqui que eu acho bacana, porque junta justamente a poesia do Patatiba do Assaré com o forró do Jorge de Altinho, conhecido, que fala o seguinte... Oh, vou voltar bem satisfeito, a viagem não perdi, e vou falar com respeito sobre uma coisa que eu vi. Eu nunca gostei de enredo, mas vou contar um segredo. E sei que o povo combina. Existe aqui um problema sobre esse amoroso tema Azeiro e Petrolina Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela conservou Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar pra Petrolina e aí é um jeito legal que eu acho também, Lúcio, de juntar uhum. as duas palavras, né? A cantada com a falada, assim. Enfim. Sim. Essa Sim. coisa que está na, na, na cultura tradicional e está em outras em formas. Em várias culturas tradicionais, hum, o canto né? falado tem, tem, tem muitas. É, é, nos Estados Unidos, todo, todo, toda Sim. a música caipira de lá tem isso bastante também, né? que dizer, realmente. Essa coisa do trovador, do Menestrel, né? Eu acho que eu, que eu lembro de um, de um repente que é de... Opa! É, peraí, eu acho! É de Vanildo Villanova, agora eu não acho, não lembro quem que é o outro cantador, mas Ivanildo Villanova, que é um grande repentista pernambucano, eles falam isso aqui... Eu, eu, a... Essa coisa dos versos eu acho também extremamente uhum. bem construída. Porque o mote era é, Eu também sou cangaceiro, minha arma é a viola. Uhum. Era o mote que ele construiu uhum. esse. Esse repente A aqui. Glosa é essa aí. É. Eu acho que a minha arte tem muito a ver com cangaço. Minha viola no braço me leva por toda parte. Não preciso bacamarte, nem punhal e nem pistola. Porque quando o verso rola, eu já venço companheiro. Eu também sou cangaceiro, minha arma é a E por aí vai, né? É, isso. você estava me lembrando de uma situação que eu vivi numa das. É, uma das vezes que eu estava ali em Olinda, na, na... ali tem um... Eles eu acho que ainda estão lá. Um deles Nossa. era cego, uma dupla de cantadores, que eles, eles pegam todos os turistas ali. Né? E aí eu tive uma sorte, que eu... isso já faz muitos anos, eu estava filmando o mar assim, com uma câmera, que ainda era uma câmera VHS, imagine você, VHS-C. E eu estava filmando o mar, e de repente começou a vir a cantoria deles, né? E, e se aproximando, e aí eu saquei que estava vindo, e eu, eu, tudo passou na minha cabeça muito rapidamente, eles vão chegar, vão cantar, vão pedir dinheiro depois, que é com a forma como eu sobrevisto, tudo isso, e aí eu deixei deixei eles, eles fazerem trilha, porque eu estava filmando, e eles aproveitaram isso também, quer dizer, nós trocamos os ah, que eu mais. tinha interesse em filmar, e aí eu fui virando a câmera e pegando eles, e, e, e eles cantavam, a certa altura dizia assim, que era para rimar, inclusive. É, o, o, o doutor está filmando e eu fico muito contente. E a câmera dele é uma gradiente. Eles <risos> essas coisas todas, né? não era exatamente assim, era muito melhor do que eu estou cantando. Mas eles conseguiam pegar a, as coisas no ar né? e Isso juntar é. de uma forma extraordinária e duas pessoas que provavelmente. É, não sei nem se eram alfabetizados, né? porque a gente sabe que existe essa coisa de homens adultos sem alfabetização ainda. Uhum. É, mas que eram, eram, não eram o que se chama poeta de bancada, né? não escreviam, não vendiam folhetos, mas assim, eram capazes de improviso extraordinário. E esse improviso eu tenho registrado numa gravação é antiga de uma visita a, ali à sede Olinda, né? ali naquele, naquela. Naquele, naquela paisagem deslumbrante que é aquela visão dali, para é, você vê toda, toda a Bahia ali do, do Recife, né? da, ah. da entrada da Barra do Recife, e que se querem passar um monte de prédio ali. Tudo, se né? tivesse, ainda tinha o cais estelita e tudo isso, que não tinha sido demolido ainda. Ah. Né? Então, tem, é, uma, é uma imagem muito, muito interessante. Assim. Eu, eu tenho ela guardada ainda aí. Com essa, não, não trilha, lembra, ficar lindo, com essa filho, trilha, né? Deve ter ficado Essa trilha ficou, ficou super bonito. Mas depois eu vi, inclusive procurando no YouTube tal, achei que. É, descobri que eles, eles continuam. Até, até algum tempo atrás, pelo menos, continuavam ativos. Né? Depois da pandemia, a gente não sabe mais, mas é. parece que eles continuavam ativos. E é uma estrutura né, que se repete em, de várias formas. Agora, Sim. aqui você chega com uma outra coisa, porque esse negócio da viola, eu me lembro que você fez uma vez no Clube da Canção, ou você agenciou para eles virem um pessoal que fazia as violas... É, como que chama mesmo? A viola... viola a... a Viola machete. A viola machete. Eu só queria viver a cabeça a viola de coxo. A viola machete. E você é. trouxe a viola machete... É... Essa é uma viola machete não, né? Não, essa aqui é um violão de 12. A minha viola ficou lá em, Santa Mar... ah, em Salvador, desculpa. É, mas mas eu, tem... eu vi que você já chegou a gravar algumas coisas com a viola machete aí. E você descobriu a, a viola machete aqui, porque a, eu, eu ia dizer isso, a viola machete tem esse cruzamento curioso da música caipira, dessa região, é, Mato Grosso, Minas Gerais São Paulo, com o samba de roda. Tem né? uhum, a introdução uhum. clássica do samba de roda, no fundo, se você modificar um pouco, vai chegando perto da música caipira, né? A gente tem... Nossa, a gente tem aqui, acho que são duas tradições assim, que eu fico sempre muito impressionado, né que é a da viola e a de rabeca. Enfim, sempre várias. Mas a rabeca Sim. tem uma coisa doida, que assim, você, em cada lugar que você vê que tem, né rabequeiro, que tem construtor de rabeca, é uma rabeca completamente diferente da outra. né Inclusive, número de cordas, jeito de prender e tal. Mas a viola também tem uma coisa que é assim... uma ou outra diferença de construção, e no caso da viola machete, muito especial porque é uma viola bem pequena. É uma viola para quem vê assim de longe, pode até confundir com um cavaco, né? com um cavaquinho, por causa do uhum. tamanho dela, o braço bem menor. Tal e ela também é uma viola que passou agora, né? Por alguns processos de, de enfim, de, de manter viva a memória, porque a gente tinha grandes uhum. mestres aqui, mestre dedão. Ainda tem mestre Zé de Lelinha, mestre Zé de Lelinha, é, mestre Aurino, a gente tem vários, né, tem um grande mestre, bem mais moço, mas que já é um grande mestre da viola, que é Milton Primo, né, daqui de São Francisco do Conde. Então, eu fico até assim, porque é uma turma da viola machete de, de, de, enfim, de responsa. Sim. E eu, na verdade, comecei agora há pouco a, a tocar viola, viola, porque eu não estava achando, é uma, um instrumento hoje em dia que é até difícil da gente achar, Uhum. Tem um rapaz que é o Rodrigo Veras, que participou desses projetos de, de enfim, revitalização da memória, da viola, e, eu, e hoje ele faz umas violas muito boas. Milton também teve um tempo é, né, liderando uns grupos de jovens que estavam fazendo, mas ainda uhum. é um instrumento difícil. E eu comprei uma viola caipira, que ficou em Salvador. Para tentar pegar esse pinicado. E estou conseguindo, assim, estudando e correndo atrás, uhum. mas estou conseguindo um, um, como é que eu diria? Um, um certo grau de, de, de satisfação em poder tocar uhum. com o meu mestre de capoeira, né? Que é, mestre Poxa, ator, que beleza. é um grande sambador. Então, quando eu chego ah, lá com a violinha é. e toco e ele não me manda embora, eu já acho que está que tá é, tudo certo. Se mas não gente... mandou embora, se é, incomodou, então, é porque está tá indo do caminho, né? Mas elas têm essa similaridade, né? As violas do, do, do Sudeste, do Centro-Oeste, mas tem esse pinicadinho, né? Que é uma coisa também meio africana, né? Isso. Esse balanço, é total, A é... primeira vez que eu ouvi isso, eu disse assim: isso é muito africano. Né? É muito. É? Porque tem. Da música africana tem muitas essas introduções. Que propõe o ritmo ao mesmo tempo que propõe a melodia, as duas tá. coisas em simultâneo, como acontece com essa introdução da, da, do, do, do samba de roda aqui, que é, é aquilo que depois foi indo para o Rio de Janeiro, foi modificado e foi substituído pelo cavaquinho. né? Sim. E, e foi para um caminho um pouco diferente. E que lá no, no engraçado, lá no Machado de Assis, tem um, um, um conto que se chamou Machete. E, e aí também não sei historicamente como é que era esse instrumento em relação à viola. Eu acho que era parecido. A assim. própria viola machete. É, tá, provavelmente talvez a própria viola, porque a viola é um instrumento de dez cordas, né? Essa, a machete, a viola machete também, todas essas são instrumentos de dez, cinco pares de cordas e tal. Agora, o que pega aí também né, no universo delas é as afinações são completamente diferentes, né? O que salva um pouco o violonista é que essa afinação da viola machete é uma afinação natural, né? uma afinação parecida com a do violão em, hum. em, outro, em outra... Enfim, a relação é mais ou menos a mesma, mas em outras alturas. Mas não é que nem a Rio Abaixo e, e Cebolão e outras de, de viola mineira, o viola do, do, do Mato Grosso, que aí você... Enfim, Oferece um outro Sim. desafio aí, mas elas são afinações totalmente diferentes, né? Hum. Então, eu tô Agora, correndo é o juiz tentando aprender para não, não. É vir, engraçado não que ele. isso que aparece no, no samba de roda, depois some, né? À medida que você vai subindo e vai, e vai reaparecendo como cantoria, e... né? Encantadores como esses lá de Pernambuco, Sim. de Alagoas e tal. À medida que você vai Sim. subindo, né? Grande no nós, é... o que vira a cantoria. Né? e desaparece essa, essa, essa, esse tipo de canto, né? ou mesmo é. a, a proposição rítmica, né? que é outra, que é porque aqui você tem muito esse, essa presença africana, né? enquanto que lá mais para cima já vai ser a coisa do vaqueiro, né? que é aquilo que você estava falando, é. do, do aboio e tudo mais. É. Esse pinicato é, coisa... é bem mais né? afrodiaspórico, embora assim... O... É. Enfim, aqui... É, mas você vê como é que é isso. É um instrumento que vai mudando, né? É o mesmo instrumento, praticamente. Claro, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas sempre dez cordas, afinações diferentes, e vai assumindo várias linguagens, assim. É muito, muito interessante, né? Essa aí linguagem do sertão. É e aí surge em você, essa personagem que você faz, que é um híbrido dessas coisas todas, e que acabou gerando até um disco, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa história sua com o seu disco. Então, eu gravei duas, na verdade é um, um, sei lá como é que chama, um EP e tal, que são duas faixas uhum. do solo, né? O solo, uhum. primeiramente, quer dizer, já eram canções que eu já tinha e que queria mostrar e tal, mas ele primeiramente era, um, nesse processo aí, um show que foi dirigido pela nossa colega Paula Alice. Um uhum. show meio metida performática performático também. Sim, eu vi, eu assisti. Na, na mão dela, totalmente. Trazido, porque ela fez uma direção super fantástica, mas trazendo essas coisas do, do canto, da fala, uma movimentação cênica e tal. Então, eu tirei duas canções que são minhas, que, que, que aí gravei e estão aí como. Eu nem sei dizer, rapaz, porque agora esse negócio de plataforma, né? Então é um EP, mas ele é um solo Não, que está tá no... tá nas plataformas. Está nas plataformas, tá é. Baixar. Eu vou botar aqui a capa... São duas canções, Fé Fefe... estou doido. É... Furta Cor... E aí, olha ele aí. Furta Cor é, e a o Aboio, do... da Saudade. Tem um Facebook do, do, do próprio solo, né que assim para as pessoas visitarem, né? já recomendo. E, e a, a, essa personagem, né que, que é a personagem que aparece também é, no próprio show e tudo, e que é uma espécie de andarilho, né? que é esse cara que atravessa. Você fica... Tem uma coisa muito interessante, porque você nunca tem certeza exatamente. O que eu acho desafiador e interessante nesse trabalho seu, Jorge, é que você não sabe exatamente de onde vem. Né? Ele se recusa à possibilidade dos regionalismos, né? porque você é essa pessoa que atravessa esses lugares. Então, tem um pouco disso tudo. né Talvez um pouco menos da música do Sul, porque você ainda não teve, talvez, a oportunidade de pesquisar mais isso, mas certamente conhece mas tem um pouco um tom dessas coisas todas. né? E aí você acaba não, não sabendo exatamente a quem você está se referindo. né? Quer dizer, isso é muito interessante. Oh, é uma... Fico oh, é uma... feliz de ouvir você dizendo isso, porque acho que é, ser, é isso também, né? É, é reflexo dessa busca e dessa expressão própria mesmo, assim, que é isso, eu me sentiria... Quer dizer, é uma obra artística, então a gente, como artista, pode fazer várias coisas, mas eu me sinto mais à vontade também deixando essa essas raízes errantes terem sua expressão uhum. sonora, né? Que é bem isso assim, e de buscar cada vez mais, né? Porque essa música do Sul que você falou também é fantástica, né? É. Tinha uma vontade. É falta de tempo aquelas é... que se chama mesi, milongas, é que é um negócio jamais Que é aquilo que o nosso um nosso colega Solo Mendes adora, e, né? Pegar uma milonga, ele é de lá, né, e tal. É. Outro dia é. eu vi uma dessas engraçadíssima com o um baterista que dormia eles têm muitas coisas no show, né? nesses shows regionais, de fazer uma, umas brincadeiras. Então tinha o um baterista que dormia, né? E ele dormia tocando. Mas ele estava fazendo tava... aquela mesma coisa, e ele dormia tocando, né? Não dormia, claro, era uma, uma brincadeira. E aí um chegava para o outro e falava assim: o fulano está dormindo, precisa acordar. Vamos lá fazendo. E aí ele fala, uma, usa uma gíria não, né? vou acordar ele. Aí chega lá perto e tal, e aí dá um. Um, um acorde aberto, assim tal, aí o cara levanta e aí começa a fazer virada. Assim. É muito engraçado. Quem mandou né? acordar, né? Tá tão bem. Tem peculiaridade de cada lugar, muito interessante, mas o que eu acho que é mais fascinante é quando você começa a descobrir essas coisas, esses cruzamentos. Eu, ah. eu nunca me esqueço da experiência que eu tive, e eu tenho tranquilidade para falar isso, porque realmente eu não conhecia. Né? chego no Recôncavo e aí assisto o meu primeiro show de Roberto Mendes, né? Hum. E aí é, aquele choque, né? Quem vê pela primeira vez fica muito muito impressionado porque você encontra tudo aquilo que você já conhecia com Caetano Veloso, com Gilberto Gil e tal, tá tudo ali e você tá ouvindo na origem disso tudo, né? Não é. fosse o fato de que um dos Mendes até dá aula para os filhos do Caetano Veloso e tudo, né? Mas você tem essa essa situação mesmo né, de você tocar num, num negócio que, tava, que sempre teve ali, que ele brinca muito com essa coisa da chula e tal, algo que estava sempre ali, que você conhecia, mas não sabia que conhecia, né, ou conhecia já filtrado por outros, por outros autores, né, por outros criadores, como o próprio Caetano Veloso e outros mais, né, quer dizer, pessoas que vieram do Recôncavo e levaram... Um pouco dessa história, né? Isso acontece até com o mais famoso do samba de roda, né? Que é o, aquele que a dona Edith do Prato cantava: vão embora para o sertão, eu aqui não me dou bem, a viola, meu bem, viola. Esse, esse, essa, essa coisa a gente já conhecia antes do Araçá Azul, e de repente você chega aqui, quem gosta do Araçá Azul, do Caetano Veloso, oh, tem que vir aqui, porque é. aí vai ouvir toda essa história aí e muito mais, né? E vai saber de onde que veio essa, essa coisa toda, né? E aí e, e a partir daí você está querendo desenvolver mais desse caminho não mas... ah, tô, tô querendo agora preciso me, me jogar aqui né é a terra desses grandes mestres sambadores e sambadeiras e as mestras sambadeiras né então a gente tem enfim os grupos aqui de São Braz, tem o pessoal de Acupe, né mestrecinho eu estava outro dia num evento, também me senti lisonjeado. porque eu toquei a violinha ali um evento do mestre é, Galo né de Acupe. é um mestre jovem aluno do mestre adoro uhum. meu mestre e uma pessoa fantástica também com um repertório cultural porque eles são pessoas que tem uma vastidão né como é que estava outro dia numa linguagem aí Universitário, é um professor querido também lá da UFMG, dizendo que são polímatas, uhum. dominam várias várias facetas do conhecimento. Então, são, o mestre Galo e meu mestre Adó são sambadores, o mestre Galo lá de Acup, né, Perivaldo, foi, foi mestrado recente agora, coisa de uhum. três meses tal. Ele também tem um trabalho com uma burrinha e com samba de roda, e com a garotada uhum. de Acupe, com a capoeira e tal. E eu estava com a viola lá, eles falaram, vai, Jorge, vai tocar. E eu, ai, ah, meu Deus do céu, voou, né? Isso, Os mestres estão é um mandando, cara. eu não vou ser, eu tenho um juízo, eu, eu vou não tocar. ia, não, eu não tinha coragem. É. E, <risos> e aí, não, rapaz, estava mestre assim, lá do lado, assim, eu só olhava para ele, é. pra, sabe, assim, que acho que é um jeito de aprender também, né, Lúcio? É. Um jeito de aprender, se é. olha para o mestre, joga. se ele está olhando feio, você fala, putz, alguma é. coisa eu não estou fazendo, certo. E às vezes são coisas que, enfim... Foge eu nunca um eu me esqueço de uma, que a gente... uma é? história que me contaram uma vez de Candomblé que que dizia assim que às vezes o santo rep... faz uma reprimenda do cara que está tocando Ah tá, não é, alab... é. quer tá tocando se ele está tocando Exato. mal o santo reclama Mas não é. um só tá aqui né no caso o, do santo não mas é, no caso o, do o Oxalá, do... Oxalá, Olha que me perdoe opa babá é o Orixá chega é, perto Sim. e faz uma careta assim, de, ó, você tá, você tá atravessando é. o negócio aí, não tá bom. Eu não tô conseguindo dançar direito e tal. Então assim, é, tem um é um sistema extremamente rigoroso, né? Ao contrário do que se possa imaginar, né? Ou eu me lembro também que numa daquelas primeiras experiências nossas aqui, né, eu fui no, na festa do Bonfim e ouvi umas tranças rítmicas feitas por aquele pessoal lá ligado o filhos de Gandhi e aqueles outros grupos, né, de que era uma coisa assim, e isso em carro de som e tal, mas umas, umas, umas trançadas de ritmo, que era uma coisa assim, de entortar o miolo, assim, completamente louco. É. Né? E os caras sabem fazer isso, então, você ser admitido num ciclo desse é muito difícil, né? Uma coisa é. assim, excepcional. E acho que é uma tarefa que a gente tem também, né, Luz? Tarefa mesmo, eu penso assim, às vezes a gente fica meio, ah, mas eu acho que nesse caso é, é fazer com que o nosso curso, os nossos cursos, né, lá e uhum. volta, voltando lá, num tema que você puxou logo no começo, que é o curso de música popular brasileira. A gente tem o nosso de Santa Amaro, tem esse AD em cinco polos da Bahia e tal, mas fazer com que esses, eu digo, esses polos, né? Às vezes eu brinco, tem os cinco polos. Você tem de cinco? Você tem de cabeça os cinco polos? Tem, tem. É Ipiaú, Ilhéus, que são mais ou menos próximos, Ilhéus, né? Bastante conhecido, Ipiaú, que já é um pouco mais para dentro do. Do continente, ó, do continente baiano, um pouco uhum. mais para dentro, do... mas é próximo de Léus, é Ilhéus e Piau, Simões Filho, aqui vizinho nosso, Sim. né? É... Oh, meu Deus! Ilhéus e Piau, Simões Filho, Seabra, Chapada Diamantina. Ô, oh, tô doido para essa pandemia passar logo, Eu ir lá <risos> para visitar Eu todos, né? Visitar uhum. Ilhéus, Seabra, Simões Filho uhum. e Capim Grosso, que já é mais para cima, Pé -se do Senhor do Bonfim, para Bahia. E uma, uma, um barato a gente estar tá nesses lugares. E aí eu brinco às vezes, e tem o Polo de Santa Amaro também, né? O Polo maior de todos, que é o Polo de Santa Amaro. Mas eu, eu fico fazendo essa brincadeira até para a gente criar também essa circulação, como se fôssemos seis. Enfim, localidades aí onde tem curso do Secute. O de Lia tem mais cinco, agora eu não lembro de qual. Uhum. É, eu sei que alguns talvez os mesmos, mas eu acho que tem Feira de Santana. Simões Filho, acho que também tem LIA, mas não lembro os outros, a gente precisaria conversar Deixa com a nosso para quem não coleca. sabe que LIA é licenciatura em Arte, que a gente também tem EAD. Então, são dois cursos que a gente tem no Secute de EAD, que é licenciatura em Arte, licenciatura em Música Popular. E que é uma chance também, para quem tem interesse nisso, né, nesse universo da Música Popular, de trocar com as pessoas que são do território mesmo, né? e aí poder fazer Isso. essas trocas que podem ser muito interessantes. Né? Porque... Da mesma forma que a gente fica maravilhado com as com, com os, as rítmicas e com os, os as metragens, as métricas rítmicas do estranho do Candomblé, por exemplo, tem muita gente aqui que, que por ter por conviver muito com essas métricas, não tem muito contato com três ou quatro por quatro, né? ou três é... por quatro, e aí acha isso e se encanta com isso também. Então a troca é boa. É. Eu tenho visto isso ao longo dos anos, nos nossos seis anos aqui, que a troca sim. é boa, né? porque a gente também... A gente pensa que não, mas a gente também leva coisas e... e sim, e, sim. E, e, e aprende também, e, ao mesmo tempo, também ensina coisas, né é. e traz informações que as pessoas não conhecem. E isso vai enriquecendo a cultura também, acho. Claro. É. Não, enfim, tem mil possibilidades. Por exemplo, um, um, do Polo de Piauí, outro dia uma pessoa entrou em contato comigo, um produtor cultural de lá, Olha, uhum. eu sou amigo de um aluno seu, Mauro, e eu estou com um projeto sobre o samba de Caruru. Né? É um projeto fomentado pela Leo de Blanc e tal. Então a gente tava, queria divulgar o trabalho. Ele pediu para gravar um, um, um depoimento. Então, eu falei, cara, olha que legal isso. Colocar em dia, porque a gente acaba naquela também, né, Lucy? Tanta coisa para fazer às vezes. Sim. E aí nessa hora ele me lembrou isso, falou, cara, então eu... a gente precisa estar lá em Ipiaú, quer dizer, Ipiaú está aqui, e a gente lá conviver com essas realidades, no caso, musicais, por custo de música, né? locais. As nossas de, San... As nossas de Santo Amaro são imensas. Né? É. Samba de roda, capoeira, o candomblé, o maculelê, e mesmo outras coisas, a música cancional, né? a música com, com Roberto Mendes, com o Márcio Valverde, Lívia Milena, o rock and roll, tudo. Uhum. Então a gente tem essa... E também tem, que é também é presente né? aqui. Né? Quer dizer, é, um, é, um, é uma multiplicidade de coisas muito grande. Agora, é, com relação ao Clube da Canção, vocês, hum. você falou que você está com um perfil no Instagram Isso. do Clube da Canção, então o pessoal já pode procurar aí é, o perfil Clube da Canção, e tem, tem site também, Lampa, e YouTube, enfim, outras... Não, a gente sociais. acabou. O que, que O clube era uma atividade muito presencial, né? A gente junto com o Clube da Radiola, que é... Porque o nome Clube da Canção, eu sempre brinco com a Tatiana Lima e com a Nádia Vlad, que são as mentoras do Clube da Radiola, que é um projeto fantástico sobre o acervo fonográfico, principalmente em discos de vinil, né? mas em outros, outros suportes também, mas muito ligado ao, ao, ao álbum, que eu acho que é uma parte fantástica da história nossa da música eu falei, olha, eu vou criar uma coisa sobre é, canção, mas então eu vou meio plagiar vocês, mas não é para plagiar, para roubar a ideia, não. É para a gente caminhar junto, os Isso. dois clubes, né? Então hum. a gente vai ter aí a carteirinha, o uniforme, <risos> brincando com, com a ideia de um clube, é. assim. Mas é. eu vou pensar essa coisa do clube da canção. E a gente começou muito... De certa forma, não tinha esse nome ainda, mas logo no começo do Secult, fazendo é. coisas, cantando... E aí depois teve a gente teve a oportunidade de fazer algumas apresentações bem... Enfim, com um certo, certo volume assim de programação, com você tocando, com Rodrigo Paulinho, a Karen vindo lá de, de feira, acho que ela já estava lá em feira, uma cantora fabulosa, Karen Mendes. Sim, grande cantora, está fazendo. Está é... construindo uma carreira incrível. É, olha é. ótimo. O Tati comentando, né? Raimundo cantando, hum. foi muito interessante, porque a gente fez todo um repertório, enfim, um monte de gente bacana envolvida. O Adriano, que também trabalha com análise de canções. Então, a gente estava né, nesse, enfim, processo de ah, vamos tentar fazer e tocar e cantar e comentar. Aí vem a pandemia, né? É, a pandemia aí. Ficar... Então, aí a, a forma de. E teve agora um edital de arte e cultura que também abria a possibilidade de trazer estudantes pra, como bolsistas. E, nossa, foi fabuloso que eu acabei conseguindo dois jovens aí muito talentosos que é o Moisés Maia e o Messias Araújo. Então a gente, na verdade, o clube estava meio assim mais para lá do que para cálculo de canção. Uhum. Mas com a vinda deles a gente começou a, a tentar revitalizar essas ações remotas, né? Essas ações online ou enfim. Uhum. É, e aí acabou buscando o um Instagram. Então estamos num processo de construção que eu aquele assim, para ser bem sincero, não é que eu espero que ele não vá muito longe não. Eu espero que a gente volte logo a fazer presencialmente. Presencialmente. Que continue dando suporte para a gente, com o site, com o canal no YouTube e tal. Mas acabou que por enquanto a gente se restringiu, de certa forma, no Instagram, por causa da praticidade, da questão de. Sim. Mas os meninos estão tão super. Eles têm Sim, dois. É assim de rápido, eu acho. Hum? A gente aqui também, no canal Arte ao Vivo, também, a gente já está fez também a, a, a, a Cherry, que é a nossa monitora, também está. Trabalhando nessa frente do Instagram, porque senão a gente, não, a gente que é migrante digital, né, a gente não dá conta de, de todas essas coisas ao mesmo tempo. né. Mas acho é... que tem um ficado muito legal. E o, o Clube da Canção, é, é eu tenho pensado muito nisso, é um, é um projeto que tem muitas coisas interessantes para oferecer, né? no sentido, inclusive, de fazer despertar para as pessoas. Todo mundo gosta de cantar, mesmo quem diz assim, Sim. ah, não, eu não. Eu não canto, eu sou desafinado, Então, a mesma pessoa que é muito desafinada, ela vai lá e tenta. E a grande satisfação é poder ter essa oportunidade, né? Sim. No canto, né? Porque nós temos essa tradição da, da canção popular no Brasil, que, nos é, que é fundamental, é formadora de nós, de nós todos, enquanto uhum. cidadãos mesmo. Né? É. é parte da nossa cidadania. Então, eu acho muito importante. E legal você falar isso, Lúcio, porque é um jeito muito interessante, muito próprio, de como é que eu vou dizer, não me foge a palavra, é interpretar, mas é interpretar uhum. nesse isolado. Então, quando eu digo assim, quando você canta, você tem outra percepção sobre o que está sendo cantado por você mesmo, por um coletivo, então muito gostoso às vezes. Eu fazia uma coisa, num, quando eu morava na Baixada Santista, trabalhava num projeto cultural e principalmente teatral, mas que tinha várias vertentes. Uhum. Então, a gente viajava pelo interior do Brasil, a gente foi para Tocantins, foi para interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Espírito Santo, viajou para o um projeto que chamava Teatro a Bordo, era um container adaptado para fazer apresentações, e eu estava lá, trabalhava com várias coisas, aí eu propus, oh, eu queria fazer um negócio chamado é, Roda de Cantoria, que era uma espécie de karaokê, mas era o karaokê que um certo charme, e era um grande barato, Lúcio, era uma delícia, porque o que, que acontecia? O que na verdade, era eu tocando violão e meio puxando as pessoas para a gente cantar. Chegava numa praça, montava o container, projetava as letras da música, das, das canções, uhum. e falava, gente, vamos cantar junto. Isso. É aquele negócio meio que acontece também, sabe, no, no, na música popular, né? Você está cantando e chama o refrão e tal, mas era uma proposta. Então, eu achava aquilo um barato, porque eu ficava, às vezes, olhando para o público. Duas coisas que eu sempre adorei, isso e outra coisa que eu fiz muito, que é tocar na noite. Eu adorava tocar na noite. Sim, tocar muito na falo. noite é incrível. Porque às vezes você olha... Eu lembro uma cena, Lúcio, que estava assim, tocando acho que Shot das Meninas. É um hit, né? E acho que foi escrito em 1948, eu não sei. Antes dos anos 50, certamente, 48 ou 46, não sei. Claro, Marisa Monte regravou e etc. Mas eu olhava para o público, assim, eu estava tocando, tinha... e tinha uma menina de uns 12 anos cantando. Eu falava, cantando. Era uma coisa fabulosa, é, é fabulosa. essa menina... É. Acho que nem a mãe dela era nascida quando essa canção foi composta, né? e enfim e a gente está aqui cantando um monte de gente então tem isso é, é gostoso é bonito faz bem tá? inspira né e a gente e, e traz esse acervo que como você destacou várias, hoje várias vezes aí que é um acervo fabuloso tem mil é, pessoas que compuseram é você falando aí me fez pensar assim: que é, o que está faltando para a gente é montar um circo, né? Isso aí. Tô... Não, menino. Esse, esse <risos> catagói era praticamente um. O espírito dele era muito de saltimbanco é, mesmo. Era uma delícia. É, isso é então, muito legal. Tem que ter, vamos montar, quando voltar o presencial, vamos montar o Opa. circo secúrti, né? É, o circo secúrti. Essa circuito, coisa da praça, é. essa coisa do. É. Ela é muito. É, é muito legal. Enfim, surpreendente, né? Você vê de tudo quando você toca na rua, na praça. É um grande barato também. E mesmo quando toca na noite, eu lembro assim também que era um... Eu até estava lembrando... A gente que... fez essas incursões também, né? Quer dizer, de, de, de, algumas dos, dos clubes da Radiola foram em bares. Desde foram, o, foram, foram. O Mial, ali, que é um bar que a gente vai sempre... Até Pro, hoje, exato, olha. Né? É, que então, já foram assim... espaços de convivência cultural, de produção cultural, né? Quer dizer, eu lembro assim, enfim, em várias situações, de você ter um bar que você ia lá para ouvir determinado tipo de som e para curtir à noite também, mas era um lugar de... Né, assim, aqueles bares místicos, isso é uma lá, coisa muito da legal. Nova. É, Nova... É. Isso é uma coisa muito legal, isso é uma tradição brasileira muito bacana, e é uma coisa muito legal que eu vi, por exemplo, que acontece lá, na, lá em Brasília. A gente teve hum. na, com os novos cachoeiranos lá, e o professor lá da escola de música né, ele também faz uma roda de samba com outros colegas, músicos da escola de música e outros também de outros lugares, e eles fazem uma roda de samba em Brasília, a coisa mais estranha, porque aqueles, aquelas super quadras, Exato. aí tem um bar assim, e lota de gente, né? E foi uma das melhores apresentações nossas, a mais mambembe de todas que a gente fez lá, e uma das melhores, se não a melhor Sim. apresentação nossa, foi ali, na, na, naquela precariedade total, no meio das pessoas e tal, mas quente, né? Dessa Sim. coisa da apresentação ao vivo, que é muito. que, que se dá de forma muito especial nesses lugares. Jorge. Fala, é, A gente tem que... Lembra que eu falei para você no início? Não, dura uma hora. É, então talvez, melhor, A hora vai passando, porque a conversa é comprida e a é gravada. É e, e aí a hora vai passando. Eu queria pedir para você escolher uma música para tocar agora, para a gente fechar o programa, uma da sua escolha. Tá. Eu ia até mesmo sugerir o shot das meninas, mas deixa você à vontade, porque pode começar por ele e depois ir para outro lugar. Ah... Né? Uhum. Será que eu lembro ainda, Lúcio, faz tempo? Você que sabe, se você também achar que, que, é que claro. não, é, não é uma boa, você cantar isso. Você cante que você está afim de cantar. Estou lembrando aqui. Uma das músicas do solo, né? para poder o pessoal também conhecer. Deixa eu ver, eu vou lembrando aqui também. Perdão, aí se eu errar, porque. Mas sabe como é que é? É desse repertório do, da noite, assim, e do forró. É.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 Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Aí era aquela hora de chamar a galera pra cantar junto, né? <risos> Ela só quer, só pensa só em namorar. namorar Ela só quer...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 chamando o pai de lado lhe diz logo em Sudina que o mal... Estou enrolado a idade e que para tal menina não há um só remédio em toda a medicina ela só quer, só pensa em namorar ela só quer... Eu Tá lembrando meus tempos de forró. A gente, como é que era, mano? Só quer, só pensa em namorar Existe... E daí você pode derivar é para outra. Para homenagear o nosso querido pequenina Santa Amélis, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco duva se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina e era nos nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. E essa é bem clube da canção, além de forró, né? Porque você imagina como você falou. Claro, é um compositor, um cancionista refinadíssimo. Mas é um meio popular, mas que começa com a seguinte <risos> frase metafísica, sei lá, existimos aqui será que, será que se existe? Né? <risos> a grande pergunta é metafísica. Isso né? é vantagem. É muito Bem. É que eu estou com esse violão novo e ainda estou apanhando um pouco dele. Vou tentar tocar esse aqui, que se chama Futa que é uma canção do solo. amor, morena, é tão bom de desfrutar, e quem desfruta diz, morena, e bebe do teu aluado, teu calorinha pequena, ainda vai vale cozinhar, fogão de lenha, quebrante novena, reza brava e patuar, não sei se jabuticaba, maçã, a carambola, sapucaia, um pêssego na um romã. Talvez laranja, tangerina, gabiroba, menina, tu tem de sobra o vício da hortelã. Como vou saber o gosto de cada cor que madurou em você, morena? Cobriu o teu corpo de flor. Mas pra descobrir, vou ter que experimentar. Mais uma vez, essa noite, morena, vem logo me namorar, vem logo me chamegar, Vem logo me namorar. Ouromi maior maior maior y abador yeo Uromi maior Ouromi maior Ouromi maior Yabadoraio que eu gosto dessa canção aqui, dessa perspectiva de tentar trazer, trazer o jechá, né? Pra dentro do violão, né? Que é um ritmo eminentemente percussivo assim de instrumentos de percussão. Mas é uma viagem também. Essas 12 horas é, é, né? Vou é, uma maciada, é, né? Muito legal. É, é a viagem, na verdade, que deu, inclusive, aquele tipo para o pessoal que, que curte, por exemplo, Caetano Veloso, e que ouve muitas vezes em muitas músicas dele né, aquelas levadas. Psium, pum, psium, pum, pum, psium, é. Pum, que é uma. Ah, uma sim, já é uma elaboração né, do Igestal da, da, do, do original, do que você ouve, e... por exemplo, no Filho Gigante, que é muito é. mais complexo que isso. E ele, faz, ele fez essa elaboração na, na direção do que é a batida da bossa nova. Né? Isso é que é muito interessante. Né? Ele conseguiu é. fazer essa essa síntese que até o, o depois o, jo, o próprio João Gilberto aproveitou né em algumas uhum. interpretações de canções do Caetano Veloso ele usou essa coisa uhum. né e que é o eu, eu me lembro de uma vez ver um, um baterista que eu gosto muito que é o Renato Massa é tocou com o Ed Mota, tocou, toca com com com é, com o outro João, o João Donato, né? hum. e, e ele falou assim, o não, Donato não gosta que você chegue na bateria e faça... Ele disse que isso ele não quer saber, porque o samba dele está mais puxado para o Então Olha Ele só, gosta mais é. daquela outra levada, que é tum, tum, tum, tum. Ele gosta mais, e, e ele faz questão disso. Se você observar bem, o, o samba do Donato tem essa hum. carece, característica. né é, todo, Toda toda a, o, o cancioneiro dele tem essa esse esse molejo baiano, né, que ele Sim. pegou e, e introduziu na bossa nova, pois esse esse esse outro caminho, né, esse outro mel na coisa, né? E É, o Gilu tem além de tudo uma certa poética mesmo assim, né? Ele tem um, ele leva a gente para um, sempre uma coisa mais lírica, né? Que engraçado, é um ritmo e e o que ele puxa de melódico, de harmônico, também vem, né? O próprio trilhos urbanos, né? Tem uma coisa. É, Oxum, Logum, Edé, Oxalá, né? São condições é. todas que tem essa onda, né? Essa serenidade. Assim, é, essa coisa é, do, legal. Do, do caminhar, assim, né? Que é o, que, é o que, vai, que, que, que vai junto, essa trilha que vai junto. É um Jorge, para. A gente poderia continuar nessa conversa indefinidamente. A gente vai ter esse Pô, privilégio. Né? Vocês, vão, vocês que estão assistindo, vocês vão. A conversa vai terminar aqui, mas essa conversa, para vocês terem uma ideia como é, ela continua. Porque eu estou só a 40 km do Jorge, eu posso ir para a casa dele agora e a gente ficar com uma caixa de cerveja do lado e estender Uhul. essa conversa o dia inteiro. Isso a gente vai fazer ainda. Sim! Né? A pandemia vai acabar a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu agradeço imensamente a você pela, pela sua disponibilidade. O Jorge não podia gravar no dia, não podia fazer ao vivo no dia, mas fez essa, essa, essa, essa conversa aqui hoje comigo. E, e aí, então, vocês já vão ter, na sexta-feira, vocês vão estar vendo isso já passado o evento, mas, enfim, essa conversa continua. E se você que está assistindo, gostou e está e interessado em visto estudar Conosco, vem para cá, porque tem, inclusive, maneiras de você estar onde você está e se conectar conosco também. Tá? Então, e essa, essas possibilidades estão todas colocadas aqui. É só um uma amostra dos vários cruzamentos possíveis que esse território da música popular aqui no Secute tem. Jorge, muito obrigado. Eu que é, A gente vai continuando aí nas, nas nossas conversas e eu convido a todo mundo que assistiu hoje aqui o Sonho em Movimento. aqui a 15 dias, ou seja, é sexta-feira, sexta... sim, sexta-feira, não. Deixa eu botar de novo aqui. Né? Ah, eu claro. sempre gosto de botar o lembrete, né sexta sim, sexta não, sempre às 13h30, a gente está aqui com o Sonho em Movimento. Então, na próxima semana tem o que, que já é tradicional, o estudo da performance, que é às quatro horas da tarde, e na outra semana então a gente volta com mais um convidado às 13h30. E já tem um convidado, viu? É isso. Jorge, muito obrigado, obrigado um grande abraço. Obrigado. Fica aí que eu vou encerrar o programa e aí é, é, a gente ainda fecha o papo aqui. Muito obrigado a todos que assistiram e aguardando vocês na próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Lúcio. Boa, boa, boa tarde, vai ser, né? É, boa tarde. É. <risos>